O jovem tenta exorcizar zumbi, mas ao pressionar sua cabeça começa a sair pus de sua boca. Espírito de mulher de branco se manifesta dentro do banheiro. Fantasmas em fábrica abandonada, demônio alojado dentro do armário e muito mais. Mas antes, e se não for inscrito e curte assuntos do paranormal, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Este caso foi registrado no Japão. Um jovem chegou do trabalho por volta das nove da noite. Quando ele entrou pela porta de sua residência, ele teve a infelicidade de ouvir sua esposa gemendo. Imediatamente ele pensou que estava sendo traído. Ao chegar no banheiro, ele viu sua esposa caída e debruçada na privada. Ela não se sente bem. A jovem vomitou sangue com cabelo dentro do vaso. Abruptamente, a câmera captou uma figura horrenda com o rosto todo desfigurado, os observando na porta do banheiro. Isso é um mau sinal. Isso evidencia a atuação maligna presente nesta casa e que pode estar lhes afetando. Provavelmente estamos contemplando um espírito que veio buscar a alma desta mulher. As pessoas têm medo de andar por lugares abandonados, e com razão, contudo deveriam saber que o mal que aparece lá também pode aparecer dentro de suas casas, especialmente dentro do banheiro. A jovem Pimei acordou com um barulho forte vindo do banheiro, então ela se levantou para investigar. <tos> é. Lá ela descobriu que a torneira ligou sozinha, imediatamente pressupondo haver algo maligno no ambiente começou a filmar. Começou a captar vários seres sombrios pelo banheiro Uma exploração de fábrica abandonada no Reino Unido. Come walk through that door. Ouviu-se um barulho vindo de dentro daquele armário. Make yourself known. Make yourself known to us. Come on. Oh. My. God. Make yourself known to us. Come on. My. A porta do armário abriu sozinha. I... Mas como, se parece não haver ninguém dentro dele? Bom, mas só parece mesmo. Lembre-se, sempre há alguma coisa dentro do armário. Você pode não ver, mas ele está lá. Essa exploração se sucedeu na Indonésia, no edifício de uma antiga fábrica de tecido da década de 80. Ele pensou que seria mais tranquilo visitar o local durante o dia, mas pensou errado. É. o Ângelo. É o fogo. Eu Você vai apunhado em cima, Vamos, Sim, há uma mulher de branco dentro do banheiro. Sim, Que louco! Abranilo! Meu Deus, eles estão por toda parte. Caso registrado na Indonésia. Na ocasião, vemos um jovem tentando exorcizar um zumbi que se manifestou no quintal de sua casa. <tos> Sim, agora a cabeça dele está descoberta. Neste momento ele começa a espremer a cabeça da criatura e é quando começa a sair ainda mais pus de sua boca. <tos> parece parece que não está fazendo efeito o melhor a se fazer neste caso é correr para bem longe e pedir ajuda a alguém mais preparado enquanto ainda dá tempo <risos> No vídeo que se segue, um jovem chinês foi até um córrego pescar uns peixinhos para a janta. Enquanto tentavam pescar, algo surgiu se movendo debaixo da água.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 um ato terrível. na <fixos> mata,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 I can't afford the carriage But you look sweet upon the seat of the bicycle built for you you <laughs> Yourself self-known to us, come on. Oh. My.